Que meu bom. nome é Luzimar Lopes, meu bug é Bar e também Barface 3, é, sou desde 1983. Isso tem uma significância muito grande, porque o movimento hip hop aqui em BH começou em 81. Foi um início meio que cinematográfico. Ele apareceu para nós através de vídeos, reportagens e noticiários. Em 82 havia um grupo de dança que se fazia apresentações lá na praça da Savasse com o Didi Alberto, num evento aos domingos à tarde. Esse, esse evento trazia uma novidade que eram os dançarinos de break, que era uma dança nova, Aqui por trás dessa dança estava o movimento hip hop. É, então quando a gente vem da dança, o movimento da dança, é, quando aí a, a, como eu disse, a guerra, as guerras acabaram. Então a dança teve um movimento b-boy, ele teve uma queda muito expressiva na década de 80, 90, onde nasceu aqui em Belo Horizonte um, uh, os grupos de rap que hoje, até hoje, estão aí, Retrato Radical, Protocolo do Subúrbio, que já se foi, mas vários grupos de rap, Retrato Radical e outros grupos que nasceram no final de, de, dos anos 80 e começo dos anos 90, que bem remanescente do pessoal que era b-boy e fez esse movimento cultural, já se, já se tornou MCs, final da década de 90. Aí já para o começo de 2000, o movimento grafite toma forma, uma forma bem expressiva e bem contemporânea dentro dos movimentos culturais. Né? Eu acredito que o DJ não é uma, não é uma, uma manifestação que é, como as outras. Assim, né? O DJ ele é presente em todas elas, né? não existe o b-boy, não existe o grafiteiro sem uma música que ele curta dentro do movimento hip-hop. Então, como somos um movimento... É, fechado e a gente faz por isso mesmo, é onde que eu queria chegar. Assim também, né? Somos nós por nós. Hoje o movimento acontece por nós mesmos. Que é que a gente tem que conquistar? Eu acho que o movimento perca nessa parte que a gente está muito dentro do centro da cidade. Quando a gente chega num lugar desse, que é a periferia, ele, ele às vezes ele nem é conhecido. Muita gente aqui não entende o que, é que a gente está fazendo, sendo que a gente faz parte do movimento. Que já vai fazer que tem mais de 30 anos. Então não é um movimento qualquer, é um movimento que está consolidado. Então, por que, que ainda não tem muita gente que não conhece esse movimento, não sabe o que, que é o movimento hip hop? É falta de empenho nosso mesmo, de poder espalhar. Isso aqui tem que acontecer em vários locais. Então, é, é uma proposta, é, é uma ideia e que não deve morrer. O movimento hip hop é isso. É você fazer por você mesmo. Já que ninguém quer ajudar, a gente vai fazer por nome. Tem até um, um grupo aí que os caras é, mandam ver, né? Nós pega, nós faz. Muitos tem esses, esse, essas ideologias. Mas é isso mesmo. Eu venho do tempo que a gente ralou no chão para aprender o um movimento porque ninguém me ensinou. Né? Quando a gente criou a Beast Boys, juntou com a New BH City Breaks, que, que é importante... Na história de Belo Horizonte, como uma equipe que, que foi uma equipe profissional de dança, dentro do movimento, a gente é, tinha, né, tinha é, remuneração quando a gente dançava, tinha patrocinadores, então a gente chegou no top do, do lance da dança e representando o nome da cidade, era a New BH City Breakers. É, foi uma importante equipe de dança dentro do movimento cultural hip hop na década de 80, né? O sol nasce, não sei se acredito. São tantas coisas que me deixam frito. Até quando será? Vou aguentar injustiças que já não querem acabar. Discordo com tudo, tudo é estranho. Sei que a vida é mais que um sonho. Um sonho que nunca vende esperança, mas destrói cada dia. Os sonhos de crianças sonhos são os sonhos de crianças que certamente ocasionam mudanças. Tudo ser simples, do natural. Tudo ser puro, semelhante a um cristal Não há nada igual e até genial Se o homem deixasse de lado mal E aterroriza e afunda nossas vidas Cada vez mais no buraco sem saída São os sonhos, sonhos de crianças New BH City Breaks New York não, New BH City Breaks É a que tá aqui o garoto que levou o léo é, foi é o, o, monco Cleito. Do... É, o Cleito, que é o monco do plantão local. Isso, e o garotinho? Rubens, buiu. O Rubens, o Buiú. Ah, Buiú, é. buiu, buiu. Aqui em Belo Horizonte, como é que você entra... vocês entraram no modo de fazer isso aqui em Belo Horizonte? Ah, esse trabalho nosso, desde 1984, quando estava a febre realmente do aí. hip hop, né? Uhum. aí para o Brasil. Então desde que iniciou em 84 nós estamos batalhando né uhum. nós iniciamos dançando como b-boys né que nós distinguimos é, para quem inicia dentro do movimento hip hop b-boys dançarinos de break depois uhum. cantores de rap né? Uhum. como o Clayton uhum. e nós não temos só o estilo break a dança nem cantamos rap, hip house nós temos funk, soul, jazz lambada, smooth dance são 11 estilos de dança, salsa, bolero, tudo isso é um corpo. São 33 boa. componentes. Nós fazemos ah, um show. vocês são 33 33 pessoas. componentes. Cada um tem sua função específica dentro do nosso grupo, né? Uhum. Gente, e fiquem aí com o New B.A. City, Break. <coughs> City Breaks. City Breaks. Hip hop, shows e companhia. Vamos é. lá, então. Então Vamos lá. Vamos lá <risos> Morar num castelo onde tudo é encantado, voar sobre nuvens num cavalo alado onde tudo é como Conto de fadas, basta querer e será conquistada a sua vontade É como mágica, depois que entenderem, verão que tem lógica Lógica que há alguma esperança, sonharemos então como são as crianças Sonhar e aqui, aqui não existe guerra, que não existe violência na terra Que a fome simplesmente é ilusão, o homem é decente, respeita os irmãos acrobacias rítmicas do break break rap no centro cultural da ufmg amanhã às 8 da noite estou pessoal dançando na e vim fazer a oficina também. Eu tô morando na França e lá tá fazendo o também, então estou querendo aprender. Essa é a primeira vez no festival de inverno que acontece uma oficina de rap break. O rap é uma música cantada, falada e rimada, criada pelos negros americanos do Bronx. O break é a dança, essa ginga meio acrobata que a gente vê nos clipes. Nos Estados Unidos, o break se tornou tão popular que virou um estilo, um modo de vida. No Brasil, esse ritmo conquistou também os jovens da periferia que formaram grupos conhecidos de break dance. São esses grupos que orientam as oficinas com duas horas e meia de treino por dia. Foi o único curso do festival que preencheu todas as vagas, 60 ao todo. É prova de que o break não é coisa só de negro, de periferia ou de americano. Pra todo mundo, branco, negro, japonês, pra todo mundo. Acho que a moda, pega? Já pegou, né? Uma boa noite e até amanhã E tem que ser lembrada E tem que ser, né? ser falada Porque o movimento vive das recordações do passado É o passado que faz o presente né? Sem o passado não existe o presente Sem a luta do passado não existe o presente Então o movimento hip hop Ele é baseado no passado nos dilemas que a gente teve para construir hoje isso aqui era proibido pintar hoje a gente consegue fazer um evento era proibido cantar no centro da cidade hoje era proibido dançar era proibido dançar quando você viu proibido dançar dançar é uma expressão natural né? às vezes você dança naturalmente andando na rua e era proibido dançar então fica difícil você tentar levar nesse tempo todo uma dinâmica de de cultura, sendo que a cidade também não vê isso.